Estamos de volta com o Trabalho em Revista. O mercado de trabalho para pessoas idosas é o assunto da nossa entrevista de hoje. E a gente recebe aqui no nosso estúdio o vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, Jonas Schmidt. Jonas, vassoura nova é que varre bem ou panela velha é que faz comida boa? Como é que está o mercado de trabalho para pessoas idosas? É, é um problema que a gente tem que discutir agora principalmente em relação a duas grandes reformas, a trabalhista e a previdenciária. Por quê? Porque o mercado de trabalho para pessoas, não só idosas, mas para as pessoas maduras, é algo discutível no Brasil. Por quê? Existem estudos de agências sérias, de institutos sérios, que indicam que a, a, a idade de corte, da empregabilidade no Brasil é de 45 anos para a mulher e 50 anos para o homem. Ou seja... Temos um alto índice de desemprego, né? Eu quando falo desemprego, emprego formal. Que você tem proteção trabalhista, que você tem proteção previdenciária para essa faixa etária. Enquanto os mais jovens, ainda que há um desemprego muito grande, têm um acesso maior. Então, assim, estamos uh, uh, com uma reforma da, trabalhista já aprovada, que precarizou a relação do trabalho, né? E agora uma reforma da Previdência que vem aí que vai acabar desprotegendo ainda mais essas pessoas que já estão desprotegidas dessa política pública. Você falou em 45 anos para mulher, 50 para homens, mas a gente começou a conversar e eu não perguntei para você o que é idoso. É, para os estudos, para as pesquisas, para o IBGE, para a empregabilidade, o que, que é uma pessoa idosa? É Pelo Estatuto do Idoso, 60 anos se considera pessoa idosa, né? Uh, mas uh, o desemprego ele começa antes, é, a, fa a falta de acesso à empregabilidade dessas pessoas começa antes, já na fase madura. Ou seja, uh, discute-se muito a questão da idade avançada, que as pessoas vivem mais, que uh, as pessoas devem aposentar mais tarde, mas não se discute esse grande problema que é a empregabilidade de pessoas que já passam dos 40, 45, 50 e então o que dizer dos 60 anos, certo? e aí gente levando em consideração então a realidade brasileira em que muitos muitos quando eu falo é a maioria de pessoas aos 60 anos elas não têm uma escolaridade avançada elas não têm uma qualificação profissional então acabam o quê? não tendo renda não tendo uh, uh, uh nenhum tipo de, de vínculo formal, ou seja, estão desprotegidos da política trabalhista, das políticas sociais da Previdência, vão para o um mercado informal e chegam numa idade mais avançada ainda, sem trabalho e sem aposentadoria. Então a gente tem, você está é, é, descrevendo aí um cenário em que a gente tem um abismo então. A gente é, coloca mais a, a idade de aposentadoria a, mais para frente, né? mas não tem um, um emprego nessa faixa até chegar essa idade mínima para aposentar. É, porque a gente tem que entender o seguinte, o sistema previdenciário brasileiro é um sistema contributivo. Para mim receber um benefício de aposentadoria, eu necessariamente preciso contribuir para o sistema, seja o regime geral, seja os regimes próprios dos servidores públicos. Se eu não tivesse vínculo com a Previdência Social, eu não tenho garantia nenhuma de, de recebimento de um benefício. Então, se eu não tenho empregabilidade, se eu não tenho emprego formal, se eu não tenho condições contributivas, mesmo para contribuir como autônomo, eu não vou receber esse benefício, certo? Uh, existem estudos, uh, até um bem recente do Diese, em que um jovem, quando eu falo um jovem adulto, ou mesmo um, um jovem de 20 e poucos anos, ele demora em média 35 semanas para reinserir no mercado formal. Quando eu falo esse mercado formal, que é aquele mercado que garante os benefícios. No caso, certo? dele ficar desempregado. Desempregado, isso. exatamente. Para pessoas acima dos 50, 45, ah, 50 anos, esse tempo leva-se a mais de 50 semanas. Ou seja, quase dobra o tempo. É mais difícil uma pessoa aos 50, aos 60 anos, conseguir reinserir no mercado de trabalho do que um jovem. Ainda que, às vezes... Tenha uma, uma qualificação maior. Por quê? Porque essas, pessoa, essas pessoas, quando têm uma qualificação, quando eu falo assim, escolaridade, formação acadêmica, ainda assim, eles, elas, essas pessoas custam mais caro, caro para, para as empresas. Ou seja, é mais interessante para o empresariado contratar um mais jovem, que tem um salário menor, que tem um custo, digamos assim, para a empresa menor, do que uma pessoa de idade mais avançada. Então, estamos criando uma massa de pessoas que não vão estar protegidas nem por políticas públicas da Previdência, nem trabalhista, ou seja, vamos criar uma nação de pobres. Esse é o grande problema. E essa reforma da, da trabalhista, né, que entrou em vigor agora no fim de 2017, ela já tem reflexos sobre essa parcela de trabalhadores idosos? A gente tem visto aí na mídia universidades, por exemplo, que estão fazendo demissão em massa de professores, certo, para fazer aquele contrato intermitente. Ou seja, nessa demissão uh, em massa, se recontrata pessoas mais jovens. Até porque o custo é menor, como eu acabei de falar. Imagina o custo de um professor com alta qualificação e o custo de um professor uh, recém-ingressado uh, uh, na, na academia. Então, assim, isso já vem refletindo, sim. e o, Algo que já vem refletindo há muito tempo, mas só veio agravar, na verdade. E isso você está falando, Jonas, de uma parcela da, da, da população já com essa idade mais avançada que tem escolaridade. E você comentou aí no início da nossa conversa da, da dificuldade da, da nossa parcela da população brasileira que é idosa e que tem dificuldade com escolaridade. Tem percentual? Quantas pessoas estão nesse, nesse universo? E vamos então falar em outro detalhe. Escolaridade muito baixa e é a maioria. Não é uma minoria, a é minoria que tem escolaridade alta. Então, assim, imagina-se assim, um exemplo, um pedreiro, um servente de, de, de obra, aos 60 anos. Para ele aposentar pela nova regra, ele vai precisar de 65 anos, correto? E se ele não estiver no mercado formal, ou seja, contribuindo para o sistema, ele não aposenta. Que uh, construtora, por exemplo, vai contratar, optar em contratar alguém de 60 anos, 62 anos, ao contratar alguém de 20 para trabalhar numa obra? Então, e ele não tem pessoa, outra opção, né? Porque ele não, não tem, tem outra escolaridade. Opção. Exatamente. Então ele não tem... A, a opção dele é trabalho braçal. E entre ele com uma idade avançada e um jovem, o jovem vai ter a preferência. Então a facilidade... A facilidade, digo, a não facilidade de se, se chegar nesses benefícios vai ser muito grande. Vamos criar uma pobreza ainda maior. Aqueles índices que a gente conseguiu superar nos últimos anos, de sair da miséria, vai acontecer do pobre ficar miserável e daquelas pessoas que acenderam um pouco na, na, na, na, na sua vida social, econômica, vão novamente regredir, porque teremos benefícios de no máximo um salário mínimo, de famílias que vêm aí de 3, 4, 5 pessoas. Então, assim, vamos criar pobreza com essas reformas. Jonas, e o que está previsto para alterar com, na, na reforma da, pre, da Previdência que está sendo discutida é, no Congresso Nacional? É, a reforma da Previdência... Para esse, esse público específico. Pois é, a reforma ela não, ela não está sendo inteligente ao ponto de imaginar que o Brasil é tão grande, é continental, temos inúmeras realidades, certo? Uh, inclusive esse estudo de Diese que eu falei, ele... ele abarcou principalmente a região metropolitana de São Paulo, que é a região que tem maior número de empregabilidade. Lá que se fala dessas 32 semanas para o jovem, é lá que se fala dessas 50 semanas para a pessoa de idade mais avançada. E o resto do país? E o semiárido do Nordeste? E o próprio Centro-Oeste do agronegócio, que a, a, o maquinário está vindo para substituir as pessoas, certo? Em outras regiões como o norte do país. Como que fica a empregabilidade dessas pessoas? está cada vez menor, então assim o acesso aos benefícios da previdência que vai dificultar muito a aposentadoria, porque uma idade de 65 anos, com no mínimo hoje é 15, voltou a ser 15 anos para a iniciativa privada, contudo 25 para atividade pública para o trabalhador do Estado, mas manteve-se 45 anos de contribuição para uma aposentadoria integral. 40 anos de contribuição significa 40 anos de empregabilidade, trabalho formal. Não adianta falarmos em empreendedorismo, falarmos em atividades extras, informais. Isso não dá proteção nenhuma, nem trabalhista. Se ele ficar doente, se ele adoecer, como que fica? Ele perde a renda dele, ele não tem direito a um auxílio-doença. Se ele atingir um período longo de trabalho, sem contribuir vai chegar a uma certa idade que ele não vai mexer condições físicas, psicológicas de trabalhar e não vai ter nenhum tipo de benefício com aposentadoria. Você, Jonas, para a gente encerrar, é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, aqui de Mato Grosso, como eu disse. E aí, para a gente encerrar, o que uh, entidades como a OAB e a Sociedade Civil Organizada pode fazer para tentar sensibilizar e mostrar esses outros cenários que você está falando? É, infelizmente, a reforma trabalhista já passou, já foi aprovada, até porque era uma lei complementar, muito mais fácil de ser aprovada. Agora, a reforma da Previdência é uma emenda à Constituição. Por isso está sendo, tendo tanta dificuldade a sua aprovação. Por exemplo, agora, dia 19 de, de fevereiro, vai para a primeira votação. Se passar nessa né, primeira votação, tem um segundo turno e a mesma coisa acontece no Senado. Então, assim o que, que a OAB fez, assim como muitas entidades foi fazer uma emenda supressiva a essa proposta do governo, tivemos alguns avanços, poucos, poucos, né, que é a redução da idade da mulher, incluir novamente as especiais do policial militar, do professor, ainda que não ficou bom, porque um professor que, uma professora, por exemplo, do, que poderia aposentar aos 50 anos de idade, e a gente sabe que o professor é uma atividade desgastante, porque tem dupla, tripla jornada, vai precisar chegar aos 60 anos para aposentar, então assim, os avanços foram poucos e essas medidas que estão vindo aí só vêm a prejudicar ainda mais a população. Até no início, numa conversa informal que tivemos, eu comentei sobre Portugal. Portugal é um país que eu venho acompanhando, até porque eu estudei lá um período do meu mestrado. No período de austeridade econômica que passou a crise europeia, é, que eles chamavam da Troika, que é o FMI, o Banco Central Europeu e o, e o, e o Banco Mundial, impuseram medidas drásticas de austeridade para aquele país, assim como para todo o sul da Europa, o que, que Portugal fez de 2013 para cá? Acabou com essa austeridade, voltou a aumentar os salários, aumentou as pensões do, do, dos servidores públicos, aumentou a estimular o emprego. E o resultado o disso? O PIB aumentou, a empregabilidade aumentou, o país voltou a crescer. Porque quando a gente fala em austeridade, a austeridade nunca é bom para a população, que paga impostos e não é pouco. Isso que Portugal, o povo português paga muito menos impostos que nós pagamos, muito menos. Só que nós não temos esse retorno. E ainda agora, com políticas de austeridade, a população vai empobrecer, não vai ter acesso às, às políticas públicas, às políticas sociais, tão dificilmente criadas com a Constituição de 88, que vamos criar um país novamente de pobres e miseráveis. Vamos lutar contra isso, né? É essa a ideia. Jonas, obrigada por todas as informações. E assim a gente termina o nosso programa desta semana. Mas você sabe, pode revê-lo a qualquer momento.